Olá desbravadores, meu nome é Luciano Souza, eu sou desbravador Kaysara e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha viagem pra Portland o ônibus está chegando aqui, vou embarcar e eu mostro pra vocês como que ele é por dentro então, na hora de embarcar eu apresentei o passaporte com Victor mesmo no válido e a minha passagem, porque eu comprei pela internet e aí o motorista do ônibus me deu um formulário da imigração e aí o esquema de assento é que nem no Brasil você chegou, você senta no lugar que tem disponível Esse cinto assim, individual, que nem de motorista de carro Eu acho bem melhor do que aquele cinto que a gente só coloca na cintura E o ônibus tem tomada Além das tomadas, que são duas, uma para cada pessoa O ônibus tem wi-fi Muito, muito bom uh, Dependendo do lugar onde você tá, ele é rápido E tem lixo também Bem mais completo do que no Brasil. né? Muito legal que ali no compartimento de mochila, mala de mão, tem um elástico para evitar de cair. Então, a imigração foi bem tranquila. É, você tem que pagar 6 dólares se você não tem entrado nos Estados Unidos ultimamente para eles poderem carimbar seu passaporte. Esse carimbo é válido por 6 meses. A gente já parou em Bellingham e agora a gente está indo para Seattle que é a segunda parada. E última parada antes da gente chegar em Portland. A gente tá indo relativamente devagar porque são 6 horas da tarde e tá um trânsito terrível nessa rodovia. Bom dia pessoal. Ontem eu cheguei muito cansado, uh, só queria dormir. Agora o Light Rail tá chegando e eu vou lá na Apple Store. Então vamos comigo. Meu, olha isso, que loja. Essa daqui é Portlandia, é a segunda maior estátua de cobre que tem nos Estados Unidos, só perto da é estátua da liberdade. Ela fica aqui no topo do. É Ali do outro lado da rua tem uma loja de apartamentos que eu gosto bastante. Ela se chama Ross e ela vende muitos produtos com desconto. Essas lojas, tipo Ross, DJ Maxx, Marshalls, são tipo o, o Outlet do Outlet, então dá uma olhada, por exemplo, no preço que você acha, um tênis da Adidas aqui, esse tênis aqui, preço original, R$95,00 e agora por 40. Aqui é o Japanese American Historical Plaza. É nessas redondezas que acontece o Saturday Market, que é a maior feira livre dos Estados Unidos de artesanato. Ele acontece não somente aos sábados, mas também aos domingos, então é uma boa é, vir aqui, passear, conhecer, comprar. Não deixa de visitar. Várias revistas já publicaram que Portland tem os melhores food trucks do mundo Além de Portland ter o maior número de cervejarias do mundo O que torna essa cidade um grande destino turístico e gastronômico Existem mais de 600 food carts e mais de 70 cervejarias na região de Portland A vida noturna é sempre bem agitada aqui Então venham desbravar mais esse destino Portland, Oregon, nos Estados Unidos.